Todo mundo, eu sou a Isa e eu finalmente cheguei no nível 39. Nível 39, pra quem não sabe, no COVID é um nível muito esperado. Por quê? Porque é nele que começam os cabelões. Sim, gente, aquele cabelo gigante que vem quase até o joelho, aqueles que vão até o pé. Aquilo lá que é quase um look inteiro, começa no 39. No 39 aparece o primeiro, que é o Fairy Tail. E aí por diante só vem cabelão, né? Atualmente o nível mais alto é o 77 e o 39 tá ali, né, mais ou menos, um pouco mais... Que a metade foi de chegar, gente. Olha, eu levei 22 dias do 38 para 39. Não foi fácil. Vamos ver aqui agora os cabelões que a gente tem. Eu estou animada, porque eu tenho muitos acessórios. Ah, eu subi de nível ontem. Eu ia deixar para gastar para subir de nível, mas acabou que eu ganhei um best look em um flashback. Então eu acabei ganhando, assim, 2 mil para mais. De prêmios, não tô reclamando. Então vamos ver, esse cabelo que tá aqui já é um dos cabelos que a gente ganha. Eu amei esse cabelo, na verdade. Tá muito utilizado agora, porque o mês tá gótico, assim, né, o um mês de Halloween. Mas eu gostei muito dele, ele é um, um cabelo meio índia, assim, meio gótico. Tem também esse cabelo aqui, que eu nunca tinha visto, acho que ele não é muito usado. Não gostei muito dele, não, achei ele um pouco, assim, levantado demais aqui. Tem esse, que é a coisa mais fofa e vem esse acessório. Eu achei ele muito lindinho, de verdade. Vai ser bom porque eu tava cansada de usar os mesmos cabelos com um coque. Esse daqui também é a coisa mais linda. Olha, é outro nível, né, gente? É, é muito bem desenhado esses cabelos aqui. Eu não sei o que acontece. Olha que coisa mais linda. Dá vontade de usar só isso pra sempre. E olha só, vamos comparar a qualidade desse cabelo com um cabelo mais antigo. Também vamos pensar que cada nível que sai, tá saindo por mês, tá saindo 2019. Isso aqui deve ser de, sei lá, 2019. Alguma coisa, olha só a qualidade desse cabelo Com esse cabelo Sério, é muito superior Tá emocionada, eu acho um pouco justiça com as pessoas de nível baixo Agora vamos ver o fairy tale Ai, tá emocionada, vamos pular os acessórios A gente já vai ver que acessório que tem Gente, cabelo gigante, eu nem acredito Que eu tenha a opção de usar isso Assim, não é lindo, lindo Aqui é comprida, a gente não tem nenhum cabelo assim, né? Mas eu não acredito que eu tô tendo a oportunidade de usar esse cabelo Ai, o acessório novo tem pra esse cabelo Olha o tanto de acessório que esse cabelo tem Eu achando que o outro... Meu Deus Eu tenho esse acessório faz tanto tempo, gente Ai, esse aqui era o um que eu tava mais ansiosa Porque esse acessório é lindo E o cabelo que eu tinha pra usar, ele não era tão lindo assim É, o Pokémon aqui Nossa, finalmente apareceu esse Porque eu tava usando com o careca tava feio Olha só, esse aqui não ficou Bom, mas meu Deus, esse cabelo tem muito acessório. Nossa, gente, eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz que isso apareça na minha vida. Vamos ver as maquiagens. Temos essa maquiagem. É que é maquiagem de pressão de pele, né? Eu tinha visto uma bonita aqui. Deixa eu tentar achar. Colhendo o corpo dela, que fica mais fácil. Não gostei. Essa aqui é bonita. Essa aqui é uma que eu usaria bastante. Vamos trocar de corpo aqui. Praticamente igual. Deixa eu colocar no que eu mais gosto. No corpo que, que tem a maquiagem que eu mais gosto. Sério, esse rosto é o meu favorito. Olha que lindo que fica as coisas nisso. Sério, qualquer maquiagem que você botar aqui fica lindo. Fica... Perfeito. Então foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado felizes, assim como eu. Estou muito feliz de ter chegado nesse nível. Não se preocupe, se você não chegou ainda, daqui a pouco você chega lá. Não é fácil. Levou, acho que um ano e meio, dois anos de jogo pra chegar nesse nível sem fazer cast, sem comprar cast, claro. Se você faz ou compra cast, você vai chegar bem mais rápido. Mais do que duas semanas. Então, assim, é outro caso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E de compartilhar Tirar esse vídeo com essa casa de moda. Tchau.